Oi? Áreas degradadas, parcerias estabelecidas ou estratégicas entre humanos, clima, vegetais e animais. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. A prosa hoje vai ser um pouquinho diferente, eu sou o Evandro Sanguinetto e quem nos acompanha é o Beto Guedes, o álbum Sol de Primavera, lá de 79, vocês já sabem que eu curto os sons mais antigos um pouco. Vamos falar um, um tantico aí sobre possíveis parcerias e conhecimentos que a gente pode ter para facilitar a vida de todo mundo, a nossa e da vida como um todo. É, em vídeos anteriores eu falei da possibilidade ou da necessidade da gente conhecer o lugar onde a gente vai fazer qualquer coisa. E esse conhecer o lugar significa conhecer o clima, é uma das primeiras coisas, o, o solo, conhecer a região. Mas olha só, a gente é legal conhecer onde é que tem a mata, onde é que tem o rio, onde é que tem a estrada, mas também é legal a gente conhecer de onde é que vem o vento, de onde é que vem a chuva, de onde é que vem a brisa, porque isso tudo é elemento depois que a gente vai utilizar no projeto, que a gente vai utilizar para facilitar a nossa vida e para expandir a vida. Quero contar hoje para vocês uma parceria que a gente estabeleceu aqui, conhecendo um pouco essa história dos ventos, vou falar do IP e vou falar da, das formigas. Os IPs, a única árvore que tinha aqui mesmo quando a gente chegou era um pé de IP, jamais adulto. A gente deixou todos os filhotes desses IPs aqui em casa. Nós temos hoje aí mais de 75 é, indivíduos de IP amarelo e eu plantei outros 17, pelo menos, IPs rosas, além das outras árvores que foram nascendo é, por conta de passarinho e de outros bichos, morcego, mas também é, por conta de plantio que a gente fez. Isso tudo numa área pequena. Isso só foi possível porque a gente foi conduzindo as árvores, mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o resultado dessas histórias todas. Então, olha, o IP, ele teve... as árvores, né? Tiveram milhões de anos aí para se adaptar né? E, e, e fazer uma relação simbiótica entre árvores, animais e o clima do lugar. Então os IPs acabaram é, tecendo, ou orientando ou sincronizando a, a sua fenologia, a sua vida, a, a, a, as etapas de, de sua vida, de acordo com o clima do local. Então é muito comum a gente ter ali na época de final de julho, agosto, início de setembro, é uma época de mais vento na região. Toda fase ali de mudança de estação, tipo um mês antes, um mês depois, ou alguma coisa assim, a gente tem começa a muda, modificar o clima e essas mudanças elas se apresentam muitas vezes na forma de algumas tempestades e de algumas ventanias. E olha só, o IP rosa, ele começa a florescer lá em junho, julho, agosto. O IP amarelo é julho, agosto, setembro. Justamente nessa época, eles estão dando flores. E justamente nessa época, é a época seca. É a época que tem menos água e menos alimento disponível para os animais. E é justamente nesse momento que o IP vem oferecer as suas flores, o seu néctar e depois as suas sementes. Várias espécies de aves, vão comer as, folhas, as flores dos ipês, quando ele está florido. E depois eles voltam para se alimentar também da vagemzinha que começa a crescer. E no meio tempo disso vão se alimentar também do néctar da, da flor. Então o ipê, ele traz um benefício muito grande para a fauna do lugar. E olha só, lá para agosto, setembro, o IP já está com a vagem formada e as sementes já estão prontas para serem distribuídas. E quem é que distribui, no caso do IP, o vento. E é justamente nessa época que começa a ventar mais que os IPs estão com, a, com as sementes prontas para serem disseminadas. E quem vai fazer esse trabalho para os IPs é o vento. De alguma maneira, o IP sabe a época de maior probabilidade de ventania. Vai acontecendo uma sincronia da vida. Se a gente entra nesse mesmo ritmo, a gente começa a perceber pô, onde é que eu posso plantar esse pé, porque é, é o vento que vai distribuir a semente. ou Onde é que eu posso plantar essa outra árvore, porque são animais que vão chegar para levar essa semente. Isso tudo a gente vai, vai vendo com a experiência, com o tempo. Trago alguns pequenos vídeos para vocês verem sobre a dispersão de sementes que o vento faz e sobre a dispersão de sementes que as formigas fazem. A gente aprende que formiga cortadeira é um mal. Ah, não é assim não. Assim como a braquiária que a gente viu, que pode trazer bastante benefícios, as formigas também podem trazer bastante benefícios para um solo degradado. Vamos dar uma olhada? Com o tempo bastante seco, normalmente as formigas não fazem isso. Elas estão atacando as folhas aqui do IP, porque elas já não devem estar com muita disponibilidade de, de comida por aí. Essas formigas estão vindo do pasto ao lado aqui de casa. É um pasto já bastante degradado, nós estamos aqui a há 10 anos, pouco mais de 10 anos e a gente vê que o pasto ele não tem sido melhorado, não tem sido trabalhado, então só sai nutriente e o pasto vai ficando obviamente cada vez mais enfraquecido, daqui a gente pode ver ali do outro lado da cerca o carreiro que, que as formigas estão fazendo, transportando esse material para dentro do, do pasto. Sem disponibilidade de alimento lá fora, elas acabam vindo buscar alimento aqui em casa. Aqui em casa, então, está se transformando numa ilha de matéria orgânica necessária para a continuidade da vida das formigas. E as formigas estão fazendo um super trabalho legal em relação ao terreno aqui do lado porque elas estão levando matéria orgânica para baixo do solo auxiliando na recuperação desse solo. É como se esse solo estivesse pedindo ajuda e essa ajuda está vindo das formigas, que estão vindo buscar alimento aqui em casa, que mesmo agora na época da, da seca, da estiagem, do auge da, da estiagem, a gente ainda tem bastante matéria orgânica aqui para suprir as necessidades, não só aqui do terreno, como também as necessidades do terreno vizinho. Além dos ipês, tem uma outra árvore que é muito legal, que é a Santa Bárbara. É o ninho brasileiro. Ela dá muita semente, que formiga acaba gostando, maritaca gosta também. E as folhas da, da Santa Bárbara, elas nutrem bastante as formigas. Então, se tem pele de, de Santa Bárbara, elas muitas vezes vão preferir a Santa Bárbara, ao invés de atacar outras plantas. E como a Santa Bárbara produz muita matéria orgânica, fica tudo bem. É um acordo entre a Santa Bárbara e as formigas, que as formigas também estão levando a semente dela para outros lugares. Então percebe que as coisas todas estão interligadas. Você deixa algumas espécies dentro da, da tua propriedade que as formigas vão trabalhar. E as formigas, em troca, vão levar o alimento para dentro de casa, vão revolver a terra, vão melhorar a estrutura da, da terra, vão incorporar matéria orgânica, vão facilitar a infiltração de água, vão criar ambiente propício para outras árvores eh, se desenvolverem e vão levar também as sementes que elas levam acabam eh, nascendo ou brotando ali naquele lugar. É um trabalho bem legal. A formiga vai fazer a sua casa lá no interior do solo, vai revolver esse solo, vai trazer solo para a superfície e vai levar matéria orgânica, vai incorporar matéria orgânica no solo. Se deixa esse solo trabalhar, Dali a pouco, você tem condições melhoradas desse solo, que permitem a evolução de árvores. O que não está acontecendo aqui no Passo do Vizinho, porque ele impede essa sucessão. Essa é uma espécie de cortadeira noturna. Ela vem acumulando durante a noite sementes e essas folhas do dedinho. Elas deixam aqui no canto e, à noite, voltam para buscar. É pesado para levar isso aqui na, nas costas. Algumas carregam aqui várias vezes o próprio peso. Esse ano, em outubro, os ipês ainda estavam com sementes e chegou uma frente aí de chuva e de vento que foi bem legal e eu consegui gravar. Vamos dar uma olhadinha. A chuva está chegando. Olha, olha a chuva de sementes. Sementes de IPs. IPs amarelos. aqui em casa funciona também agora como um polo disseminador de sementes para toda a região. Se dez anos atrás isso daqui era um deserto, não tinha uma árvorezinha a não ser aquele ipêsão ali atrás, que é o pai desses todos aqui, hoje, a partir daqui, Está sendo um lugar que semeia outros terrenos em volta. Isso é bem legal. Curtiu a brincadeira? Então, querendo, a gente pode hospedar aqui em casa. Vem aí para conhecer as coisas de perto. Agora, na época da chuva, está tudo bonito, florido, tá bem legal. Se estiverem curtindo, não se esquece de se inscrever no canal e mais do que isso, compartilha com os amigos. Chama o pessoal para trocar ideia e conhecer outras possibilidades. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!